Se você rodava CSGO a 300 FPS, no CS2, seu FPS vai para mais ou menos 210. Se você rodava o CSGO a 200 FPS em média, agora no CS2 vai para 140. E se você rodava 100, sinto lhe dizer, mas agora provavelmente você irá rodar a 70. Isso porque os primeiros estudos mostraram uma queda de até 30% no seu desempenho do CS2 em comparação ao CSGO. Tudo bem, o jogo está na fase beta e provavelmente mal otimizado, mas será que vai melhorar depois? Sabendo disso, decidi testar jogar CS2. Com a menor resolução que o jogo oferece Com os gráficos todos no mínimo A vantagem de jogar assim, todo mundo sabe Mais FPS Eu mesmo fui de uma média ali de 280 a 300 FPS Para uma média de 600 a 700 Mas e desvantagem? Tem alguma? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Hoje eu decidi fazer esse teste por vocês Porque eu sei que, infelizmente, algumas pessoas para conseguir jogar CS2 Terão de colocar o jogo nessa resolução com esses gráficos Então desde testar Dá pra jogar de boa? Realmente ajuda? Veremos agora, se inscreva no canal para me ajudar a bater um milhão de inscritos, falta pouco.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 Alô é, Pelo menos um respondeu Puxa escuro baixo meio B aí, rapaziada Confia, vamos ver se vão seguir a O jogo tá feio Eu sei que tem gente que joga assim, mas é que eu não tô acostumado, tá ligado? Escuro baixo meio B, escuro baixo meio B Tá pelo 12 Smokes? O que, que é isso? Passa pulando aqui Boa Mata, mata, mata, mata Matou, né? Matou Eita, tem mais um aqui, ajuda um aqui, galera. Não tem cabeça esse. matei. Mano, mira escuro, mira escuro. Tá a porta, porta, porta, porta. Aí ferrou, hein? Não passou ainda. Hoje tem clutch. Hoje tem clutch do cachorro. Susto. Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Fundeira, fundeira, fundeira. Deixa eu ativar o comando de FPS, rapaziada Que agora não é mais NetGraphic, É SR show FPS 1 E ó, estralando nos 600, mano Que delícia, realmente Eita O pai joga muito, meu Deus do céu Tô falando que tá liso, mano Fazia tempo que eu não dava um sprayzinho desse 5K 5 kzinho respeita, respeita, papai. É nóis. É nóis. Rei hey do Eco, ó. Os caras já querem me desvalorizar, mano. História essa Bzinha aí bem, bem delícia. Ah, não. Perdemos. Tem que ajudar, né, mano? Aí, agora foi uma merda. Mano, ó, vou falar aqui o bagulho. Escuro baixo, meio B. Confia. Mentira, mentira. Banga fundo aqui que eu vou pescar esse fundo. Tem bangue, não. Ninguém tem bangue, não? tem uma não? Tem uma sobrando. Morri. Tem avançado. Morri não, pai. Isso, fica vivo. Esses caras estão malucos. Boa, boa. Tem um último aí, hein? Varanda? Vamos, clã. Relaxa, relaxa que o pai tá aqui Valeu, Kavanagh, ó Pra quem não tá ligado, essa conta não é minha Não é minha Dragon Lore 1337 lá, top mundial Não é minha Pandora Factory New Não é o Faga feira Minha É tudo do que Quem teve a sorte de dropar, a sorte vai eu ou não Smokei CT aí, vou bangar base, galera Vou botar mais aqui porque eu tô com medo pra caramba Pode ter na smoke, Pode ter na smoke, Dois. Vamos guardar, vamos guardar. Boa clã. O jogo não tá gostoso, rapaziada. Tá liso, tipo, a minha máquina é boa. Eu jogo 16x9, normalmente, né? Com tudo no máximo. E já é liso. Mas tá muito mais liso. Tá diferente, tá ligado? Tá, tá, tá legal. Vocês repararam que a... o líquido da molotov de TR tem físico? Toda hora. Como é que é? Como é que é? Uhum. O líquido da molotov do TR tem físico. Pega ah, sim. Eu vi, eu vi. Deixa eu pescar aqui fundo. Os meus 700 FPS rodando aqui no. Source 2. Mano, be... Nossa, quase que eu tomei. Vem cá, vem cá, galera. Vem cá, vem cá. Joga uma maguei. Joga uma maguei desse Smoke aí. Ai! Caraca, eu fui inocente agora, hein? Varanda, hein? Varandinha, hein? Boa, a gente não perde essa partida aqui, não, rapaziada. Vou smoke a varanda. Passa a varanda lá, rapaziada. Ó, Smoke varanda. Ela é... Submoquei okay, varanda. Nossa, pior que deu certo ainda. Passar a varanda, galera. O cara tá passando sozinho aqui. Vamos ajudar o mano. Nossa. Calma aí, tô base. Calma aí, tô base. Segura, segura um pouco. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí segura, um segura um pouco. Segura um pouco. Nossa, precisei que ia apinar. Tem, foi? Vou passar aqui, velho. Vou ter que passar aqui. Boa. Ainda bem que o spray tá em dia. Como que eu acertei aquele smoke varanda? Foi certinho. Galera, uma curiosidade, né? Agora você não precisa mais ter bind pra junty Só pular e jogar. E pra saber se deu certo, o boneco tem que fazer o barulhinho. Ah não, gente, mano. Entra aí, caralho. Os caras estão com a menos, mano. Dá pra perder essa partida não, tá ligado? Não tem desculpa pra perder. Ok, mano. Vai queimar, não, né? Tem um cara aqui, ó. Mano, o Source 2 estragou muito essa Knetwitch, velho. Ele era tão bonita que o feito holográfico era tão da hora. Agora tá meio troll ainda. Os caras precisam arrumar. Só passar o barulho da maluco. Tem erro não, tem erro não, confia. Aí já bangou uma funda aqui pra chamar a atenção dos caras. Só passar, só passar, só passar. isso. Aí galera, entra! aí que tá, tá duro. Bora, bora aqui, bora aqui. Bora B. Bora, bora a história essa B. <risos> Eco pro último, guys. Eco pro último. Os caras, mano. O XB de XC, mano. Kill free aqui pro mano. Ai, tá sem bala. Fica, vamos ficar dois aqui, ó. Sem baita, baita. Be vai, meus palos. Vai pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda, sai daí, pra esquerda, cara Que aí ele morre primeiro e vão achar que é só ele Eu Meio encosta Relaxa, relaxa, ó Último round do primeiro half, vamos ganhar E depois a gente dá no pistol e é GG Toma. Caraca, 12 Sem cabeça, aquele? Também só vejo um borrão Vamos É. Calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Segura, segura. Boa, base é minha. Varanda, varanda, varanda, varanda, varanda. Boa. O outro pode estar tá RKZ, hein. Boa. Galera, ó, vou passar a calma gente ganhar de CT, tá? Vamos jogar respawn. No pistol faz dois B. Tipo, ó, no pistol é eu e roxo B, flash meio e os mano A. Ou pode fazer 3 A e largar o um meio só esse round. Eu vou, eu vou ruxar meio, eu vou ruxar esse meio aqui, esse primeiro round, confia. Eu vou ruxar, eu vou pegar essa info aqui. Não, não, não, não, não galera, não precisa ruxar todo mundo, não. Caramba, não, mano, o que que você tá me seguindo? ser B. Por que você não foi B, cara? Vai B, Corre aí. Corre corre, Pinei um pouco, mas matei É verdade Tamo junto, tamo junto Linda, linda, linda, linda, rapaziada Os caras não escutam aqui, mano Mas são firmeza, tá ligado? Que tem dois lá que estão arregaçando, ó Tem um lá que tá 21 barra 9, mano É, o cara lá não sou ruim, não Colocaram o meio Ué Life could be a dream. Joguei smoke de CT e ela Tá amarela? Para Jogaram a H errado. Vem pra cá, hein B, B. Anda tem. Um B. Tem B. Um pode ter, pode estar. Cara, vou tomar bagulho um ano. Linda. Nada alto. Tira a né? cara meio. Decoi, cara, Beitado, mano. Ah, o pai tá de wow. Eita, ó, agora flash e solo B. Acabou com o meio. Ô, ô, Navajo, eu vou... Passa pulando pro bunker. Confia, passa pulando com tudo pro bunker, que eu já vou travar lá. Mano, não, cara, eu pedi pra passar pulando. Pô, se... tudo bem, não quer seguir minha calça, só fala, oh, não vou passar não, mano. Eu vou ficar travado lá de negue Que aí tudo bem, não tem problema. Mano. Eu não sou o... o dono aqui, não sou o IGL. Mas só fala, mano, que não vai. Tem dois varandas já, velho. Né, Matei já. Caraca, me deu até um tiro. Ah não, quase. Vai, vamos dar chance não, mano. Vou meio aqui, bebê da flash. É só no B Caralho Como que eu nunca não matei mano Oh, aqui escondido Cachorro lixo demais. Camperzão. Pleno 2023. E você não checando a Morota no escuro baixo? Me Se for o verdadeiro, não. é ruim demais ainda. Oh, firmes, mano. Deixa eu ver como que tá aqui. Quer banco de fundo? Fundo, é fundo? E varanda? Pode estar passando a varanda? Meada assim no. A porta, meio. É, não tá tão morto assim, mas valeu. O Tião humilhou a gente. que eu tô de Negev aqui, velho? Até agora, mano. Aí, ó. Tá aí. Calou minha boca. Gogou muito. Essa Negev aí tá forte, hein. Banga, banga, banga, banga, banga, banga, banga. banga. Boa, boa. Pode estar aqui do pai. Não, não. Dois fundos, tudo que é Meio, mas tá meio. Tem aqui, ó. Tem um escrual. Fundinho, varanda. Varandinho. <risos> era pra ter mudado ao lado mais cedo, irmão. Boa varanda aqui. Tô morto. Quero pegar essa última kill, pai. É a última. Hum, escuro baixo. Meu time não vai perder esse round, rapaziada. Eu confio no meu time, pô. Tô falando. Valeu, galera. E ó, FPS estralou, curti, curti muito. É aquilo, rapaziada, eu não preciso jogar dessa resolução, minha máquina é boa, mas para quem precisa jogar, para quem só nessa resolução roda o CS:GO de boa, mano, vai tranquilo, acostuma, talvez nisso você estranhe. Mas, se é necessário para jogar CS, vale a pena. Mas joga, já sabendo que, trabalhando bastante, correndo atrás dos seus objetivos, você vai conseguir um dia a sua máquina dos sonhos, tá? Fiquem tranquilos, guys. Tamo junto, valeu. Eu Rio ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá! Slow.